Fala pessoal, Celso Dias mais uma vez com vocês aí, já estamos ao vivo, vamos aguardar um pouquinho para iniciar aí de fato né, o conteúdo, o pessoal que vai chegando aí já vai se acomodando, como de costume, pega sua água, pega seu caderno, sua caneta, vamos, vamos explodir cabeças hoje, né? vamos trazer bastante conteúdo para vocês. É... Gostaria de falar aqui, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai recebendo vocês aqui, Karina, seja bem-vinda, Carolina, Samira, é, a Samuel, o Samuel está aí no perfil da Samira também. Oi, meu filho, tudo bem? Samuel, grande torcedor, beijão, te amo, viu? E o pessoal vai chegando aí, a gente já vai deixando um recado aqui. Oi, é, Juliana... Olha só pessoal, eu gostaria aqui de agradecer imensamente, deixar meu gesto de gratidão para os feedbacks que estão acontecendo aí ao longo da semana. Eu estou muito feliz, né? Porque a gente vem sempre cuidando com muito carinho desse conteúdo, né? Sempre para levar a nossa identidade, na nossa forma de ver. E eu acabei de sair daqui agora de uma reunião maravilhosa, de um projeto novo que daqui a pouco a gente vai compartilhar com vocês aí, com é. grandes amigos aqui no nosso, nosso coworking, falando sobre aceleração de negócios, de startups, de grande impacto é, e como que essas, essas conexões elas trabalham a mente da gente e fala, cara, como que realmente é possível impactar a vida das pessoas, como que está tudo interligado de alguma forma. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, inclusive com a participação do Cleiton, que já vai entrar aqui com a gente, você vai ver, olha só, mestre em neurociência, eu vou deixar aqui ele presente o currículo para você, CEO de uma empresa maravilhosa, focada em educação para médicos, uma empresa referência no Brasil. Tá? Enfim, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma pessoa também que eu admiro muito por estar muito antenado com o que existe de mais atual no mercado. Tá? e muito focado em resultados, então, ou seja, é do nosso time. <risos> então, pessoal, estou fazendo essa hora aqui para vocês irem chegando aí. Já vou convidar o Cleito aqui, porque hoje tem muito conteúdo. Então, papel e caneta na mão, porque hoje a live é com um professor especialista em neurociência. O cara é fera e conversa igual a gente mesmo. Enfim, vocês vão conhecer a peça aí, tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Como eu sou encantado com essa, com essa grande figura aí, meu grande amigo Cleiton. Deixa eu chamar ele aqui. Espero muito que vocês gostem da live de hoje aí. O que, que vocês podem fazer enquanto isso? Dedo no like aí, ô meu amigo, seja bem-vindo. E aí, mano? É um prazer estar com você aqui, com a gente, realizando essa live aí. Estou falando com o pessoal aqui, ó, não esquece, aí é você que tem que apontar aí para do like aí, né? Se o conteúdo estiver sendo relevante, like. ajudar o Instagram a publicar isso aí e compartilhar também onde está aí, Cleiton, o compartilhamento aí. Né? Clicar no compartilhamento, exatamente, a gente, né? Leva, eu, eu sempre falo sobre isso aí, eu não sei se o Cleiton vai trazer esse conceito dentro da ideia da neurociência, mas por constatação empírica, né? Por experiência prática mesmo, quanto mais eu ajudo as pessoas mais eu sou abençoado. Não sei explicar isso, não sei se tem explicação científica para isso, mas a verdade é que quanto mais eu ajudo, mais eu ganho. Então, façam isso também. Ajude, leve esse conteúdo para quem precisa e pode ter certeza que isso vai contribuir de nada. Meu amigo, que prazer ter você nessa Eita. marca. Muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente é, para falar sobre... É, enfim é a referência para mim em neurociência e em vários outros aspectos também é, para falar como é que funciona né esse mecanismo aí da lógica de como é que eu me torno mais atrativo para as oportunidades que eu quero existe exercícios voltados para isso como é que eu favoreço as estatísticas e aí, relembrando aí para o Cleiton se apresentar um pouco Cleiton gostaria que você falasse do seu currículo também só retomando aqui o pessoal que a gente falou a gente pegou a lógica da estatística, né? a gente aplicou a lógica do funil para a contratação, tá, Cleito? O Cleito conhece muito bem, conhece muito bem a da, da realidade dele, da vida dele, a gente só adaptou ele para a lógica de conseguir as melhores oportunidades. Então, eu me aplico a vagas, né, eu me aplico a vagas, obviamente que eu não vou ser chamado para todas. Um, um breve resumo, pessoal, para a gente chegar, continuar de onde a gente parou. Eu sou convidado para alguma delas, eu participo de entrevistas, enfim, eu sou contratado. Então, obviamente, que eu preciso de um universo relevante e eu preciso de melhorar as minhas conversões. Então, a Live 1, a gente focou muito nisso aqui, ó como é que eu melhoro a minha taxa de aplicações para ser convidado. Na Live 2, a gente falou muito sobre como o meu perfil fica mais atrativo né no currículo e dentro da lógica de mercado digital hoje. Hoje, a gente vai ficar muito nisso aqui, entre isso e... Então, como que eu me torno um profissional mais atrativo para as oportunidades que eu, que eu almejo dentro da lógica de, opa, pera, só um pouquinho, neurociência é com o meu amigo mas Se apresenta aí para o pessoal. É, é, boa tarde, galera. Beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Cleiton, sou um grande amigo do Celso. O Celso é meu amigo, me ajuda muito aí na, na empresa em vários aspectos. A gente já conversou bastante, né? A gente conversa muito, na verdade, pessoalmente também. E a gente está tentando encontrar maneiras da gente conversar mais aqui, que acaba ajudando outras pessoas também, né? E verdade. fico muito honrado pelo convite. A gente tem que fazer isso mais, né? Na correria, a gente acaba fazendo menos do que deveria. E a gente vai conversar um pouco sobre sobre neurociências, mas de uma maneira, uma abordagem um pouco diferente, assim. Porque geralmente quando fala... Até eu fazer isso, Celso, tu não sabe disso, mas quando eu comecei a dar aula de neurociências... Eu comecei muito, muito cedo, assim, para quem estava... O currículo ia na frente, né? Aí, então, as pessoas acham... Sempre, acham, sempre quando fala professor de neurociência, quando eu ia dar aula em pós-graduação, na minha época de professor, eu fui uma época, pessoal, professor de... Foi docente de universidade, pós-graduação, essas coisas todas. E aí, quando eu ia dar aula de neurociência mesmo, a galera sempre imagina o velhinho da cabeça branca, né? aí É, porque já veio isso na cabeça da galera e aí eu já ia de jeans, camisa como eu tô aqui e alustado, tá ligado já para já para quebrar o padrão, para zoar e tal. Então até aqui a gente vai conversar sobre neurociência de maneira profunda, só que com uma linguagem muito simples. Que eu acho que é muito interessante isso da, da nossa galera, dos nossos pais, dos nossos avós, que eles falam de coisas profundas de uma maneira muito simples, né? É tão é tão louco. Tu vai na, na profundidade máxima assim, tipo relacionando com teologia ou com outro tipo de conhecimento. Nossos pais vão lá e falam uma coisa que tu não acredita que tu leu aquilo num artigo de Harvard, sabe, uma viagem assim. Então é uma referência básica e a gente vai utilizar a neurociência, eu acho que vai ajudar bastante vocês, me ajuda muito nessa abordagem muito mais simples. né Até por, até para corrigir aí, a, a... eu sempre faço isso nas minhas aulas, é correção da, da expectativa, né. Então já corrigir, alinhar as expectativas, a gente vai falar sim. É, na minha opinião, aí o César vai me, me ajudando aí o que, que ele acha que tá interessante mas é, se você está esperando fórmula mágica, também não vai ter, né? não, não tem fórmula mágica, a gente vai conversar de coisas do dia a dia, o básico mesmo, e é isso que a gente vai ver aqui. Só que eu até falo uma coisa muito com o Celso, com todos os meus amigos, é que a gente precisa ouvir o que já sabe, né? milhões de vezes, milhares de vezes, eu falo para o Celso que ele já sabe, e ele fala para mim o que eu já sei, e a gente precisa ouvir isso até a gente fazer o que deve ser feito, que é o grande problema que tem que ser. Tem que... Então, aqui eu acho que a live vai, ela vai seguir esse rumo. Vai ter muito conteúdo profundo, uma linguagem simples e não vai ter nenhuma fórmula mágica. Então, quem está esperando fórmula mágica, eu acho que não é o lugar. Né? Agora, quem está esperando melhorar de resultado realmente, eu, eu, eu acredito profundamente que sim. Massa. Muito bacana o frio aí, cara? Tá mais que combinado. Trato feito é o que a gente vem falando aqui sempre, sabe? Sem respostinha pronta, sem receitinha de bolo porque isso não funciona. A resposta, muitas vezes, está em vocês. E aqui o nosso papel é trazer essa clareza. Agora com esse especialista, um grande amigo. Pô, se esse cara me ajuda, sabe? É meu mentor. Então, com certeza. Cara... <risos> <Tem> ideia. <risos> não, e, e bacana, assim, sem, sem querer... É, não é venda né, a questão, mas a gente, a, a gente ser baseado em resultado. Né? Então, quem está assistindo, cara, olha a quantidade de pessoas aprovadas. Pronto, não tem o que discutir mais. Não, não há discussão contra resultado, né? Então, com certeza, vale a pena você aqui acompanhar é, o, o Celso, acompanhar o seu trabalho, porque, cara, contra resultado não tem argumento. Pode falar o que quiser. Contra resultado não tem argumento, ponto final. Vamos lá, então, que nós temos só uma hora, né? Isso aí? Como é que você quer conduzir Como é que funciona? Bom, eu vou te provocando aqui, vou fazendo algumas perguntas, tá? Ô, Celso, é assim, é assim que fique baixa baixo é essa experiência aqui? É... é estranho, hein? essa experiência aqui com os, com os comentários passando na né? gata? É, eu não consigo ter. Mas vamos Continua. lá, olha que fala. Essa, essa recapitulagem aí é importante, tem pessoas que chegaram hoje, nas lives de hoje, tem pessoas que estão acompanhando, a gente quer acompanhar esse raciocínio, tá? Então a primeira coisa é isso, a gente está dando continuidade um tema e agora dentro de uma abordagem, Uh, neurocientífica. Então, assim, o que eu quero entender é o seguinte, Cleio, primeira coisa, é possível realmente, dentro da do conceito de neurociência, é possível me tornar um profissional mais atrativo para aquilo que eu desejo? Ou seja, é possível que eu provocar no outro a compreensão de que eu estou pronto, de que eu tenho autoridade no que eu estou falando, de que, de alguma forma, é, é interessante de repente conversar comigo, me convidar para um processo seletivo. Então, ao olhar da neurociência, dentro da lógica da neurociência, como que você poderia explicar esse fenômeno, se é possível ou não? Essa é uma pergunta que eu tenho para você. Eu, eu, eu volto, cara, é meio que fica meio que repetitivo das coisas que eu abordo muito contigo, em todo tipo de aula, que assim, eu separei alguns pontos que eu acho interessante comentar aqui, sobre quando tu colocou a temática, mas, assim, primeiro, é possível sim, né? é, mas não pela via, eu acredito, né? mas não pela via da neurociência tradicional, que é aquela preocupada no processo, preocupada em entender cada milímetro. Depois de um tempo, que acontece o seguinte, quando entra dentro da ciência, devem ter pesquisadores aqui também, quando você entra dentro da neurociência, você entra dentro de uma da academia, você entra com uma mentalidade que você quer mensurar tudo e, e, e, tua, e tua visão ela é muito ligada a processo. E o óbvio você não enxerga e você começa a desvalorizar o que você não entende, o que você não mensura. E aí isso vira uma máxima no laboratório, todo mundo pensa assim e vai passando. Então eu passei por essa linha também, e uma, e uma linha que a gente vai comentar daqui a pouco, é a linha também de achar que entende, achar que conhece. Aí depois que tu passa dessa via toda que tu acha que conhece, toda essa história toda, tu entra para outro nível que eu entendo hoje, que que o que é muito mais interessante, onde você consegue ser mais sensível às coisas, entender melhor um pouco mais de si e perceber o que funciona ou não, por mais que tu não mensure aquilo. E aí tu começa também a ler coisas que tu tinha muito preconceito, tu começa a ler coisas que tu não conseguia mensurar, aí tu começa a viajar por outros conhecimentos que a gente não tinha. Então, baseado nessa neurociência, que é, não é uma neurociência tradicional baseada em p-valor ou não, se tem correlação estatística ou não, mas é uma neurociência de observar o resultado, observar que mexeu A, aumentou B, acredito fielmente, além de base de neurociência de psicologia, né? Tem muita, você sabe bem disso, que eu curto muito isso, gosto muito disso, por exemplo, hipnose é uma das coisas que eu tô estudando esse ano, não sei se tu sabe, tem várias outras coisas, porque é, o campo da neurociência é um é um universo de possibilidades. E a que, eu mais, me, me, me, a que mais me chama a atenção é essa que a gente não tem nem como mensurar, mas que se, se a gente se comprometer, a gente vê em nós mesmos a melhoria. Então, a gente ser interpretado numa entrevista de emprego, de melhor maneira, existem trilhões de estratégias para isso, e de forma íntegra. Mas isso o impacto está nessa interpretação de ser um bom funcionário, um bom uma boa oportunidade para quem está me entrevistando, vem antes, muitos passos antes, vai impactar nesse dia aí, que é não só o conhecimento intelectual que vocês estão trabalhando, conhecimento cognitivo, mas sim o não cognitivo, que a gente já falou várias vezes também juntos. Então, acredito que existe, realmente ó. que sim, baseado nesses, nessas habilidades não cognitivas. Entendeu? Entendi. Eu acredito que, que... Presta atenção, pessoal, como é que, como é que vai fazendo sentido... À medida que a gente está no topo do funil, e aí o Clayton vai me dizer se isso faz sentido ou não, a gente tem uma linha mais objetiva, sabe? A gente consegue olhar as coisas mais do lado estatístico. À medida que nós vamos aproximando para as oportunidades, à medida que a gente vai interagindo com as oportunidades, a gente vai fazer contato com os possíveis gestores que podem me contratar, que eu participo de processos seletivos, as coisas vão ficando mais subjetivas. A gente precisa entender isso. A relação humana, a relação humana, ela em alguns aspectos ela pode ser mensurada a ciência tá aí pra isso, tá mas no final das contas, né, a gente brinca assim, você, dentro do, do da lógica de empreendedorismo quando a gente vai conversar com outra coisa, você é B2B ou você é B2C, ou seja você vende para outro negócio ou você vende para outra pra, pro consumidor final, e aí a, a verdade disso tudo é que todo mundo é H2H ou seja, é humano conversando com o humano, e essa sacada que o Cleiton está começando a construir com vocês, pessoal, ela é demais, assim. a gente acredita muito nisso, que você vai chegar num nível, quando você estiver ali próximo do recrutador, que cara, a empatia, o ser humano, a sensibilidade de olhar nos olhos, de ser verdadeiro, de ser íntegro nas respostas, como que eu mensuro isso, Cleio? Aí eu jogo essa bola para você. Como é que eu mensuro isso? Tem como? Ou a gente vai entrar numa linha mais subjetiva, e ainda assim, então a gente fala assim, ah, subjetivo, então depende só da opinião do outro, né? Será que é assim mesmo? Será que eu consigo desenvolver essa habilidade de conectar com as pessoas? Como é, que, como é que você a, a... Até eu vou comentar alguma coisa também, Celso. Antes de a gente entrar, eu vou indicar dois livros muito foda no final ah, da live. É, eu vou indicar dois livros, pessoal, que se vocês lerem esses dois, um deles já vai explodir a tua mente aí de habilidade não cognitiva. Então, quem ficar até o final aí ajudar a gente a bater as primeiras metas. Qual é a primeira meta aí? 45 ao vivo ou 50? 50. 50. primeira meta é 50. 50. Pessoal. Cada um de vocês compartilha aqui com mais um, porque o que a gente vai trabalhar aqui é de muita importância, realmente vai ajudar muito. Então, se vai ajudar você, faça a primeira coisa que tem que ser feita, que é o quê? É compartilhar. Então, compartilha é. conhecimento, clica aqui, ouvida mais um para a gente bater a primeira meta, que são que é 50 pessoas ao vivo. A gente vai... Eu vou indicar alguns livros bem interessantes para vocês também. pessoal. Beleza? Então, vamos lá. O Celso, com certeza dá, cara. Dá para mensurar também. A grande questão é... é, é... Tem um exemplo, uma, uma coisa que eu tenho estudado muito, não sei se tu sabe disso, mas é a parte de negociação, né? Não sei se tu chegou, acho que tu sabes, né? Eu tinha estudado eu, bastante eu, eu, eu, negociação agora esse ano, ano passado eu estudei bastante é, neuroeconomia, que a gente já conversou uma outra live e tal. Uma pergunta que eu quero falar é o seguinte, ó, quando o, o, o, o candidato chega no momento da entrevista, o que que, o que, qual, qual é o ponto para ser tomado a decisão? Ela é Racional ou é emocional de quem está escolhido? Interessante. Eu posso responder? <risos> Coloca aí, pessoal. Comenta aí quem sabe que é racional. Olha a pergunta que ele fez. É a decisão final. A decisão final. Por quem contratar? Ela acontece no nível racional ou no nível emocional? Queremos saber a opinião de vocês. A Dani já deu a dela aí. A Dani tá sempre na frente. Quem chega na frente bebe água limpa. A gente sabe disso. A Dani é Bente, cara. Que <risos> <Tô> orgulho. <risos> Vamos lá. A Adria, minha mãe. Racional, racional. Legal ver você que acha que é racional. Olha, temos opiniões divergentes aí. E aí, racional. será que é um racional ou racional? Racional. Caca, racional. A Kalisa acha que é racional também. Tati acha que é racional. Todo mundo praticamente racional, hein? racional. Legal. Uma outra dúvida. Uma outra dúvida. Olha só, isso, a gente está só ancorando a nossa introdução para entrar nos outros conteúdos. A gente tem bastante coisa para falar aí. É, uma outra dúvida agora, pessoal. Estou numa turma de 50 pessoas. 50 pessoas. E eu peço para todos fazerem... 40 pessoas para todos fazerem dupla. tá? Todo mundo com uma dupla. Aí eu pego 100 reais. duas notas, 100 reais de 10 reais. Né? 100 dividido em, em notas de 10. E eu peço para cada um dividir em dupla, vocês acham que todas as divisões da turma vão ser 50 reais para cada um? Ou vão ter outras possibilidades? E aí? O que, que vocês, vocês acham? Tem é reais dividido para uma turma toda em notas de 10 reais. As, todas as divisões vão ser friamente assim, ó. Já, todo mundo divide 50 para cada e pronto? 70-30. Diz aí, esse é o pai tá comentando aqui 70, 30. A minha família tá em peso aí, pessoal. Um orgulho, viu? Obrigado mesmo aí, de coração. E aí, Cleiton? E aí, eu pessoal? Eu acho que não, é, pra, por causa do tempo, pessoal, eu não tô dando o tempo todo aqui necessário, que seria legal. A gente pode até fazer um, um dia no YouTube, sei lá, a gente faz uma outra com mais tempo e tal. Mas é... primeira coisa, pessoal, é o seguinte, ó, não, não, não vai ter as mesmas respostas. Então, se as nossas decisões... Perceba só, a nossa, a nossa decisão nem de dividir 100 reais em dois, ela é a mesma. As decisões racionais, elas existem para justificar uma decisão emocional, sempre. Então, na verdade, uma coisa que eu falo sempre, e não é eu que estou falando, base em muita ciência também. O nosso cérebro é dividido em duas partes, emocional e outra emocional também. Eu fico zoando <risos> <risos> é, Não tem. A racional, ela é uma justificativa para uma decisão emocional. Então, até dentro da... Eu vou comprar esse carro ou não? Eu vou entrar aqui ou não? Tipo, por exemplo, o cara gostou de ti na entrevista. Ele vai decidir que você entra, ele vai ancorar em decisões racionais, mas a âncora de fato é emocional. Então, então o que você, cons você consegue persuadi-lo na entrevista de milhões de formas, e eu vou indicar o, me o melhor livro que eu já li de persuasão, de negociação, para vocês no final da live. Um livro que eu, eu vou sei. amando aqui, de negociação, onde você vai ver estratégias de negociação antes de você chegar na entrevista. Você já está persuadindo e negociando antes de chegar lá. Então, essa decisão de sim ou não para um candidato, ela é sempre emocional. Sempre. Sempre. Sempre. Sempre vai ser. Sempre as decisões elas são emocionais e a gente usa os dados para justificar uma decisão emocional. Eu e o, e o Celso, como todo empreendedor, a gente tem de, tenta ser baseado em dados, mas as nossas decisões elas sempre são emocionais, de fato. E a gente tenta, com os dados, diminuir essa margem de erro e etc. Entendeu? Então, já que a gente sabe que a decisão para você entrar ou não na empresa ela é emocional, existe um campo científico de milhões de possibilidades que você pode desenvolver para chegar lá e arrebentar na tua entrevista. Porque se você faz, você tem um puta, um puta currículo, mas você chega na entrevista da maneira totalmente inadequada, você já vai ser, não importa. O cara vai achar justificativas que não existiam para te reprovar. Só que na cabeça dele faz sentido. Eu não estou falando que ele está inventando. Ele acha, ele acredita naquilo de fato, mas ele não percebe que é uma decisão emocional. E, pessoal, esse é meu dia a dia. Assim, Não só como empreendedor, mas assim, meu dia a dia é assistir os mecanismos de autossabotagem, de procrastinação, assistir em mim, perceber em mim os ciclos, tentar eu mudar. Então, eu estou falando aqui uma coisa que eu sempre falo também no início é não sou um guru, não sou um coach te ensinando a como ser produtivo, não é isso. É só mais um maluco que passa exatamente pelos mesmos desafios e que está aqui tentando compartilhar contigo. Então, esse é meu dia a dia, assistir e ver isso. E é assim, eu, tô, eu pego tanto no pé compartilhando essas coisas, porque eu queria ter aprendido isso há 10 anos atrás. Pessoal, esse... se, eu, se eu tivesse aprendido essas coisas que eu aprendi agora há 2 anos, dois anos e meio que eu tive essa clareza, Celso, dois anos, dois anos e meio, Cara, minha vida seria outra 10 anos atrás. E eu vou falar nos pontos que eu sim, separei para a gente aqui, que aí vocês vão entender melhor também sobre isso. Mas para fechar esse nosso ponto, Cleito, introdutório aí, consegue a sim... A Dani, a, Dani, a Dani foi no ponto, cara. Olha a resposta dela. Ela disse assim, decidimos pela emoção e buscamos argumentos racionais para justificar. Então é exatamente é. o que o professor Cleito está entendendo aqui. É isso mesmo. A gente em outras lives comentou, a gente foi mais fundo em detalhes científicos ah, existem estudos, pessoal, pesquisas, é, pessoal, que prova até que decisões como, por exemplo, sentenças de juízes podem ser influenciadas, entre outras coisas, por fatores fisiológicos. Por exemplo, se o cara está com fome, olha só, o nível de racionalidade que não existe em uma decisão. <risos> se o cara está com fome, ele tende a ter decisões mais é, é, duras, mais penosas para vocês verem quanto o nosso cérebro ele é sim emocional, ele é guiado por isso, e quando a gente domina essa arte, né eu, muitas vezes a gente tem, um, um, a gente escuta muito recrutador falando assim, ah, eu gostei do um brilho nos olhos, então quando você vê esse tipo de coisa, você você vê manifestação do que o professor Cleiton está dizendo aqui, sabe, da importância de se conectar com as emoções do outro, mas professor, manda bala, é como assim. Vamos lá, é, tem um... Bom, vamos lá, a gente tem um pouco de tempo. Pessoal, é o seguinte: primeiro, o nosso tema é torne-se um imã de oportunidades, né? Isso é como se tornar um imã de oportunidades. Legal. É... Primeiro, tem uma frase que eu gosto, que eu até comentei com o Céu, só pra zoar o começo: que oportunidade é igual o ônibus, né? Sempre vai ter uma. Se tu não souber qual tu entra, tu vai ficar andando a cidade inteira. Então é só uma. <risos> Fica ligado nas Boa. oportunidades. Fica ligado nas oportunidades, que muitas delas é só um busão passando e tal. Enfim, vamos lá. Então, para começar, cara, teve uma frase hoje, cara, antes da gente conversar até, que eu achei interessante, que é, depois que tu mandou um convite, também estava pensando sobre isso. É uma frase muito simples, mas que não é não, não é tão simples assim, parece profunda, que é enxergar o que não é óbvio para ter isso aqui. Enxergar o que não é óbvio e fazer o básico diariamente. Nessa frase, eu ancoro tudo que eu vou falar aqui para ti. Enxergar aqui, um óbvio, o que, que eu estou dizendo aqui, pessoal? A resposta para alguém bem-sucedido, eu não estou falando que eu seja o cara o bem-sucedido para te ensinar, eu estou falando que eu estou aprendendo sobre. Então, assim, a resposta de alguém bem-sucedido, eu não estou falando de bem-sucedido de 10 mil por mês, estou falando de gente que gera resultado, não só de grana, resultado de vida, resultado, grande resultado do mundo inteiro. A diferença que eu comecei a estudar sobre essas coisas, a diferença não está no conhecimento cognitivo. O meu cérebro é exatamente o mesmo do Celso, o mesmo de vocês. Por que que algumas pessoas geram mais resultado que outras? Então, primeira coisa, é, é isso que eu estou falando em enxergar o não óbvio, que é enxergar que eu consegui comecei a enxergar agora recentemente, um ano, dois anos aqui, que um ano mais ou menos, ver que o meu resultado ele não dependia da minha parte cognitiva e não é dependente do meu currículo, do meu mestrado, do quanto eu leio, do quanto eu estudo, tem nada a ver com esse grosso. Só que eu não entendia isso. Eu vou fazer um exemplo aqui, Celso, rápido. Eu queria ter uma caneta, cara. Deixa eu ver se eu acho uma é... caneta. Que vai exemplificar isso num gráfico que é bem legal. Deixa eu ver se eu acho. Pode ir tacando aí, Celso. Enquanto eu vou achar uma caneta aqui, eu acho que vai... Então, só, enquanto o professor pega ali o material, só fazendo um resumo. Então, pessoal, até aqui, onde a gente chegou, para a gente ficar na mesma página, tá? Nós estamos seguindo um processo estatístico, nós estamos aprendendo como que a gente aumenta as oportunidades, a gente está mostrando como é possível a gente se tornar mais atrativo. Agora, a gente está chegando no nível humano, a gente está chegando no nível das emoções, a gente está demonstrando que a conexão, o rapport que ele é gerado, ele não pode ficar só no nível da racionalidade, entendeu? Hoje, em todas as áreas, a despeito da nossa crença, de que o racional Hoje a gente tem um império do racional A gente vem na sociedade Especialmente a sociedade ocidental Ela supervaloriza muito O racional tá? Nada de errado nisso A gente só precisa entender como esse mecanismo funciona No nível das emoções Porque você já viu a, a, Acontece muito, tá, pessoal A pessoa está tá próspera Ela está ela tá, tá, tá dando tudo certo E de repente algo muda De repente ela é Demitida, então a gente traz um dado, por exemplo, para você que é de 10 a cada 10 pessoas que são contratadas pelo perfil técnico, nove são demitidas por comportamento. Para vocês Isso verem, um nível... Isso é interessante, tá? O Isso é pé até, até comentar. Desculpa, Celso, até que dá um delay aqui. Até comentar contigo que tu tu colocou uma coisa importante que até com médicos, por exemplo, agora. É, a residência médica passava, residência médica quem se torna especialista, né? Passava as pessoas que sabiam rodapé de livro, sabe? O cara que sabia, porra, agora sabe que tá mudando? Tá passando as pessoas que são mais humanas, estão levando em consideração o atendimento. Então é é, é uma via que a galera tá, tá centralizando realmente. Eu vou dar um exemplo aqui, escândalo, Celso, que é mania de professor, né? A parada o seguinte, pessoal, uma coisa que eu acho interessante é isso aqui que eu já fiz lá em São Paulo numa aula da empresa também, que eu acho interessante. Às vezes, vê se vocês se identificam com isso. Eu, eu me identifico em vários aspectos da minha vida. Olha é essa, Celso. Você tá vindo aqui, pessoal, e você está estudando muito, trabalhando muito, e cada dia é melhor. E você está estudando pra cacete, tudo 10 livros, falando inglês, alemão, espanhol, e tua vida, ela não sobe, e sai ela desce. Mas você está especialista, você sabe muito do que você está estudando. Tu é o melhor cara da tua empresa e tua vida desce. E tu tá falando cinco livros e tua vida desce. Por que isso aqui? Essa é a chave. A resposta disso aqui não é cognitiva. Então aquilo que a gente conversou já em outras lives. Eu também passei muito por isso aqui, né? Já passei por trilhões de dificuldades. Então, o que eu percebi depois, com o tempo, que eu estou querendo compartilhar com vocês, é que tem essa parte aqui que é a cognitiva. Imagina a cognitiva que eu falo, pessoal, que é o conhecimento padrão, conhecimento que A mais B é igual a AB e tal. Existem as outras habilidades não cognitivas que estão aqui ao lado, que estão impactando diretamente a tua cognitiva. Que habilidades são essas? Que eu já comentei até com o Celso em live. Cara, emocional, habilidade a procrastinação, a tua mentalidade, existem vários aspectos, até com quem tu andas, existem vários aspectos aqui, que eu estou comentando alguns deles, que impactam diretamente na parte cognitiva, e os dois é que vai impactar no resultado que tu tem. Só que o que eu acredito hoje é que essas habilidades não cognitivas, elas tenham um peso muito maior que as cognitivas. Porque é elas que, de fato, impactam nisso aqui, ó. Então, até um dia que eu estava com um exemplo com um amigo meu lá em BH, até perguntei para ele: quem é que. Por que o que um, um, um músculo do basinho é o um músculo do basinho que nunca muda de vida? Estou dando um exemplo só, tá? Aquele músculo do basinho. E por que outro mudou? Não é conhecimento, cara. Não é a voz bonita. É porque o cara, por exemplo, um dos exemplos que eu sempre dou: o cara desse basinho que não mudou, ele fala com o dono do bar da maneira inadequada. Ele anda da maneira inadequada. Ele escolhe as músicas da maneira inadequada, ele sorri da maneira inadequada, ele vai na padaria da maneira inadequada, ele estuda as coisas inadequadas, ele respira da maneira inadequada, tudo ele faz da maneira inadequada. E não tem nada a ver com a habilidade, a habilidade dele é, musical. Agora, por que será que a gente tende a escolher, a fazer as piores escolhas, a fazer isso tudo? A gente já conversou e vai conversar sobre por causa de várias vias neurocientíficas, neuropsicológicas, que nos induz sempre às piores tomadas de decisão. Então, isso que a gente vai entrar em alguns pontos que a gente conversar aqui, que é entender melhor de si, entender um pouco melhor como é que funciona a tua mente, para você não ficar refém dela. Porque a gente é refém, a gente é refém da própria mente. A gente não sabe por que faz o que faz, a gente não sabe por que decide, a gente não sabe por que, que gosta de certas coisas, a gente não sabe por que faz as coisas que faz, é uma grande confusão. É como se a gente ficasse vendados e, e, e vivendo. Essa é a vida normal nossa. Entendeu? E aí, quando alguém vem mostrar pra gente isso, a gente dá acha ruim e não quer enxergar. E aí, esse é o nosso... isso é, é meu dia a dia. Todo dia eu tenho algum colega, alguma amiga, alguma amiga, que eu tento ajudar, eu tento mostrar e a pessoa não enxerga. Ela não quer ver. Ela não quer ver, cara. Eu tô lá, você falando cara, faz isso. Não, não quer ver, ela fica ali. Então, esse exemplo do gráfico é uma coisa que eu acho que Pode fazer muito sentido para você. Não é o teu competência intelectual. Todo mundo aqui tem o mesmo cérebro. A resposta não está aí. Então, por isso que eu comentei ali: enxergar o que não é óbvio é a chave. O óbvio, pessoal, o óbvio que é sentar a bunda e ler é um mestrado, um doutorado. Mestrado e doutorado não serve para nada. Dinheiro não serve para nada. Se não tiver vários outros aspectos é, para tomada de decisão. Fala aí, mano. Meu amigo, eu tenho uma dúvida. Tá. A gente, o que eu estou entendendo é que a gente está caminhando para a conclusão que é o seguinte, vamos lá. Então, existem pontos cegos no meu jogo que é como se estão funcionando, como se fossem... Uh, um, eu estou acelerando, tá? eu tenho um carro que é potente para caramba, eu tenho uma Ferrari, mas ela parece que ela está com o freio de mão puxado, a sensação é essa. Quer dizer, tem alguma coisa que está rolando aqui. No nível, pelo que eu tô entendendo, tá? No nível emocional, que está me sabotando, vamos dizer assim. Então, tem tá uma porta de parceria. Mas, tem ainda mais um problema. Parece que eu não quero ver isso também. É, parece que é essa a conclusão. Que isso me lembra daquele filme aí, para quem gosta de filme e tudo mais, aquele filme que chama O Sexto Sentido, né? Que o cara estava morto, mas ele só enxergava o que ele queria, cara. Ele não via, sabe? Ele não via, porque não queria Ele não estava preparado para ver. Né? É. as coisas acontecendo, então ele não tinha essa consciência disso. Então é mais ou menos por aí, meu amigo. É? Sim, sim, sim. É uma coisa com, comum, tipo só essa semana eu te, eu te falo de aluno da minha masterclass, por exemplo, de aprendizagem, que ficou chateado por, por ver que estava errado, se chateou por ter Exato. a clareza de que estava errado. Pesado, cara. E aí eu, eu também convivo, eu também tenho relacionamentos assim com amigos amigas que eu tô mostrando, cara, ó, clareza. Por que você faz o que faz? Por que tu quer ser médico? Por que tu quer ser advogado? Não, porque, não, não, não. Pensa comigo, vai. Dez minutos de reflexão. Vamos pensar direito? Vamos lá. Cara, as pessoas decidem a graduação, Celso, sem pensar meia hora, velho. E aí o que acontece depois é que quando eu coloco eles para raciocinar, eles ficam putos, que se afastar de mim, porque eu coloco para pensar. Aí a pessoa não quer ver, ela, ela não quer ver agora, ela quer levar a vida dela para daqui 5, 10 anos ver que a decisão não foi baseada em nada. Para você ter ideia, é muito louco. Agora, por, agora a grande, o que eu mais me admiro da história, por que, que, as pessoas, por que, que a gente escolhe essas coisas? Pela via de autossabotagem, porque se a gente ouvir o que deve ser ouvido, a gente fazer o que deve ser feito, a gente vai ser extremamente feliz. Mas segundo a teoria do Freud, que a gente não pode ser tão feliz, a gente se sabota inconscientemente. Então, por isso que a gente não ouve essas coisas. Por isso que a gente se relaciona com quem não deve. Então, tem muitas meninas aqui, até falo sempre, tem 10 candidatos a namorado, quem que ela vai escolher? O pior, sempre. É normal, essa é a nossa vida. Então, se tem 10 amigos teus te dando conselho, qual que vai ouvir? O pior, essa é a nossa tendência. Então, por isso que acaba tendo esse comportamento no dia a dia, entendeu? Mas, Muito legal. Muito quer legal. falar mais ou eu continuo aqui? Bom, eu acho que nesse tema aí ficou bem claro, aí tá? Essa essa tendência nossa. E como que a gente. Porque eu vejo isso também, falando um pouco sobre o nosso método, tá? É, o que, que admira os alunos, mas gera um pouco de incômodo também, tá, Cleiton? É, é essa. A gente propositadamente, principalmente quando a gente sabe, a gente não entrega a resposta pronta. E a galera vem de fábrica querendo a resposta própria. Né? Então, o que, que eu falo se me perguntarem isso na entrevista? Como eu devo agir? O que eu devo falar aqui, que é um passo a passo, que é a receita, que a gente combinou no início dessa dessa live que não íamos entregar isso? Porque isso é um crime que eu faço contra a inteligência do outro, né? É querer dizer para ele o que ele deve fazer, sendo que ele, na verdade, tem essa capacidade. De repente, ele precisa redescobrir isso, ele precisa deixar isso mais claro. E aí sim, a gente tá aqui para isso, para provocar. E é isso, cara, que é ao mesmo tempo que gera um certo incômodo, né, no início, é isso que faz os nossos alunos desabrocharem, é isso que faz eles ganharem autoconfiança, é eles terem... Vocês olham pro olho de um dente, pô, eu vou trazer um dente amanhã aqui, vocês veem que eles são donos de si, eles são donos de si, eles falam por si, eles não têm uh, frases feitas, frases prontas, eles não me enxergam como guru deles, assim como os seus alunos também não enxergam você como guru deles, então, pessoal, essa desconstrução que a gente faz é tirar vocês dessa zona de eu quero essa resposta, eu quero tudo pronto. Então, eu acho que esse ponto ficou bem bem Mas... consolidado, tá? Vamos lá. Tu, tu tá comendo... Vamos Antes de eu então. avançar, tu tá comentando um ponto que a gente trabalha muito nas mentorias do método, que é uma hora de mentoria sobre o poder da autoresponsabilidade. Cara, isso é de, é de arrebentar, assim. E, tipo, em uma hora de discussão, o salário que tu tem é culpa tua, o salário que tu tem é culpa tua, a casa é culpa tua, a mulher que tu tem a culpa é tua, o marido que tu tem a culpa é tua a vida que tu tem, a culpa é tua e ponto final, não é da Dilma não é do Bolsonaro, não é da faculdade não é do ambiente, não é do curso não é do hospital, em lugar nenhum então a gente, uma das mentorias principais é essa, da autorresponsabilidade você é autorresponsável pelas coisas que tu tem isso é um tapa na cara, da minha cara e do Celso, o salário do Celso comenta aí da minha vida. Comenta aí, por favor. Eu sou responsável. Quem acredita nisso que a gente tá falando aqui, já comenta aí para você mandar uma mensagem, inclusive, pro seu suco, cara. Se eu sou responsável, eu estou onde eu estou, porque eu quero, e eu vou chegar com os meus pés aonde eu quero também. É isso então, é um aí. Não é, não é o Bolsonaro, mano. Isso é uma parada que é dura para vocês e é dura para mim. Eu também queria estar em vários aspectos e em outro lugar. E eu preciso lembrar disso, cara. Eu tô onde eu estou permitindo estar. Ponto final. Então, a gente vai tendo essa clareza, aí isso ancora vários comportamentos que a gente não consegue, não consegue desenvolver. Mas vamos lá. Pessoal, vamos comentando aí que eu vou falando. É, então, a gente comentou a primeira frase que eu acho que ancora tudo que a gente vai conversar aqui é enxergar o que não é óbvio, que é o que a gente está conversando aqui. Enxergar o que não é óbvio. O que, que não é óbvio? Que o nosso, o nosso resultado, ele não está nas competências cognitivas. Não é o quanto você sabe de uma regrazinha ou de uma leizinha. Estar muito mais... Isso é o básico. Saber o conteúdo é básico. Isso não ancora nada. Você é um médico, ser bom em medicina é básico. Tem que ser. Um advogado ser bom em direito. Isso é o mínimo que tem que ter. Então, o, bench, o aluno Bente, saber as coisas necessárias é o mínimo. É inaceitável não saber isso. Depois que tu vai para um outro jogo mais sério, aí tu vai para o jogo de trabalhar com competências não cognitivas. Aí é um jogo diferente. Né? Aí você Pô. vai para habilidade de fato, foda. Então, uma coisa que eu até falo com os alunos de medicina, meus alunos de medicina também, é o seguinte: uma, é, é, Celso, porque a gente sempre tem. Lá em São Paulo, que eu gosto de aula presencial também. Lá em São Paulo tava todo mundo lá na aula, né? E eu já entro na minha aula corrigindo o ego da galera. Porque a gente já sabe o perfil. Então eu já hum. entro corrigindo. Eu faço um desenhozinho assim. Aí eu coloco o nível, graduação, primeiro degrau. Eu já começo zoando assim, tipo: Calma, jovem, né? Tu tá calma, tu tá no primeiro degrau da, da brincadeira. Ah. Ah, é, calma, jovem. Tu não, né? não é isso que tu tá imaginando ainda. Por que, que eu falo isso? Porque essa, essa, existem. quando eu faço isso, eu ajusto a mentalidade dele para ele receber, de fato, a informação. E é isso que a gente tá tentando fazer aqui aos poucos. Então, enxergar esse não óbvio é a chave, e eu vou mostrar daqui a pouco no final da live, um livro que você não precisa comprar outro. Nem desse monte de curso de coach, um monte é. de coisa, um livro que, de fato, vai impactar muito Nessas habilidades para você. Se você lê esse livro, eu vou te mostrar aqui na, na live. Se você lê esse livro essa semana, você já vai ser outra pessoa. E aí tu não vai parar de ler. Boa. Não vai parar de ler. Então, tem... a gente ah, falou de. Gente... Gente... Propagandista tem que atingir a meta. A gente chegou tipo 45, se eu não me engano. Ficou próximo, a gente não chegou na meta ainda. Bens propagandistas, vamos lá, vamos bater essa meta. Agora aí. bater 50. 50. Vamos lá. Torne-se. <risos> Enxergar, então, o que não é óbvio é sobre as habilidades não cognitivas. E a outra coisa que é fazer o básico diariamente, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque muita gente fala, isso é básico, é o básico e todo não faz. Eu falo isso pra mim mesmo. Então, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu separei de ponto aqui, pra gente ser, ó, se tornar uma oportunidade, é a ilusão de conhecimento. Cara, isso é uma coisa que destrói todo mundo e me destruía muito, e hoje tende a me destruir menos. A ilusão de conhecimento a gente enxerga em qualquer lugar. Por exemplo, ontem eu fui, antes outro, eu estava fazendo uma live e eu comentei sobre o doutor yutal o Celso conhece o Dr. Yutau. Eu comentei sobre a medicina chinesa, que os, os alunos de, da medicina ocidental deveriam ler sobre a medicina chinesa para ver outros aspectos. Aí um dos alunos comentou o seguinte, é, mas tem muitas brechas. O cara está falando numa medicina de 5 mil anos que tem muita brecha. Então, assim, essa ilusão do que, de que a gente entende de alguma coisa é o que nos destrói. A gente, ó, Cleito, você entende de neurociência? Puta que pariu. Nada, velho. Nada ainda. Eu estudo isso há décadas. Nada. Então, o que eu quero dizer que ilusão de conhecimento também é, primeira coisa, é saber que a gente é um grãozinho de areia de, de conhecimento. Isso já nos coloca no lugar que deve, né? E, e também entender oh. que existem outras possibilidades, percebe o seguinte, isso é uma, uma parada que eu, falo, que eu falo com muita gente. A gente sempre tende a achar que as, oportunidades, as, as possibilidades são as que a gente enxerga. Cara, a gente é míope. O Celso, por exemplo, ele tem os problemas dele, os problemas que ele, as soluções que ele enxerga é as soluções que ele tem preparo para enxergar. Não quer dizer que sejam só essas. E a mesma coisa acontece comigo. Várias vezes ele me mostra uma solução que eu não enxergava e vocês também. Então é como se fossem caminhos. Ó. Você tem cinco caminhos que você consegue ver. É isso. Então, tem um problema. Por exemplo, um exemplo que eu sempre falo. O cara bate no filho. Bater no filho é a solução que uma pessoa que só sabe isso para resolver o problema dele, que é bater no filho. Existem várias outras habilidades. Então, a ilusão de conhecimento, ela nos ajuda, primeiro, a, colocar a, a nos colocar no lugar. Então, não acha que você entende de, de nada. A gente não entende de nada. Ontem, perguntaria, eu disse, cara, a gente não entende de nada ainda. Né? Não sabe. Eu falo, a gente fica a memória. Tá? É longe. Então, a primeira coisa é aceitar esse ponto, ajuda para ser essa por que, pessoal? Eu estou falando disso, porque quem acha que entende, ele não entende, porque na entrevista ele já é eliminado, inconscientemente. É um saco, pessoas que acham que entende. É um saco. Tudo a é. pessoa. E eu vou falar daqui a pouco para entender melhor sobre isso. E também a ilusão são dois pontos: primeiro, é conhecimento e a ilusão de que enxerga todas as oportunidades. Então, vocês que estão achando que para para ser aprovado faz isso e isso e isso, já saiba. Existem várias outras coisas que pode ser feito só que você não sabe. É por isso que a gente está falando isso aqui. Abra a tua cabeça para ouvir coisas diferentes para você ter resultado diferente. É uma coisa básica, que toda... a gente faz as mesmas coisas e quer mudar. 2020 vai ser diferente, mas eu não mudei nada. Não fiz porra nenhuma de diferença. Então, um outro efeito para fechar esse primeiro ponto é o efeito eu... Zanin Kruger. Mas eu não. É é o efeito Dunning-Kruger. Eu vou até compartilhar para vocês porque vai ser um choque com vocês. Olha isso aqui. Eu vou compartilhar no próprio no próprio Wikipedia mesmo, Wikipedia mesmo. Efeito Dunning-Kruger para vocês, vocês vão se vão reconhecer isso em muitas pessoas e vocês mesmos. Efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva a indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais do que os outros mais bem preparados. Chamado também de superioridade ilusória. Cara, isso aqui é o nosso dia a dia. Isso aqui é o nosso dia a dia. Então, eu tô numa live, a pessoa... Não, eu até muito... Cuidado, cuidado com o que você não sabe, cara. Cuidado. O cara, o, cara, o cara, na live que eu tava, o cara deve ter lido tipo um blogzinho de medicina chinesa e ele tinha um conceito, ele tinha uma opinião sobre aquilo. Então, efeito Daniel Singer. Leu, leu o e-book e acha que entende. Então, é um aluno de graduação de medicina, por exemplo, leu uma, um, um, um, um livro de neurologia e acha que entende daquilo lá. Então, primeira coisa, essa correção, pessoal, parece. Parece. Não sei se alguém está então, entendendo como simplesmente. Quem não estiver entendendo, vamos fazer, um, vamos fazer uma brincadeira rapidinho aqui, se, se o Cleiton me permitir. Comenta aqui. Quer ver como é que o nosso cérebro é, é gente boa com a gente? Tem hora? Comenta aqui. Eu vou falar uma palavra e vocês vão dizer o que vocês vão lembrar com essa palavra que eu vou dizer, tá bom? Austrália. Comenta aqui. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês na hora que vocês ouvem essa palavra? Austrália. Comenta aqui. <risos> tá, né? <risos> A galera tá falando aqui, ó Pancada, toma na minha cara eu falei, puta, É, cara, tá pesado Galera, mano. desculpa, desculpa Eu sou naturalmente assim <risos> Eu vou, eu é, vou assim, ser mais assim, contido que eu Falando que vocês, não é óbvio A proposta do, do professor é essa é Sacudir vocês e falar, cara, acorda né? Vamos ver o que, que vocês não estão vendo O que vocês não estão enxergando, os pontos cegos né? Olha aí, pessoal, Austrália Olha o que, que tá vindo aí, professor Olha o que, que tá vindo aí, cara, de resposta Olha aqui, ó ó, canguru canguru, canguru canguru <risos> gente Outback, só lembro será que é realmente isso que traduz, então quer dizer por que que na hora que eu coloco uma palavra o meu cérebro tentando me fazer sentir conhecedor é, é. percebe? me fazer sentir bem que eu conheço as coisas, ele vai lá e coloca aquilo que ele lembra Será que a Austrália ela pode ser resumida em canguru, pessoal? Ou será que só está distante de mim E aí a primeira coisa que eu lembro E meu cérebro para me deixar confortável na minha zona, Sabe, eu, eu, eu conheço Eu sei falar alguma coisa sobre isso Quantas é, coisas sim. mais eu posso falar sobre isso? E, e o meu cérebro está me traindo Me fazendo ver só um elemento muito simples, porque a gente tende a simplificar mesmo, então é para a gente refletir aqui o que o professor na prática está tá fazendo aí, está falando, oceania, então assim, é Sydney, né a, a capital da Austrália, qual que é? <risos> Depois pesquisem aí. <risos> então, é, só para vocês terem uma ideia aí do que, que a, a nossa mente faz, tá? vamos seguir aí. Segue, então beleza. Então, chegando nesse ponto, então primeiro a gente arruma. A primeira coisa que eu faço, geralmente, quando dou aula, que eu estou fabricando aqui, principalmente com um aluno de medicina, porque o ego geralmente é muito, muito acima do normal. Medicina, direito, todas essas, essas áreas que são admiráveis, são lindas, mas carregam um ego gigante, que é o calcanhar de Aquiles deles, né? E, e que o impacta diretamente em negociações, em tudo isso. Coisa que eu estou falando com vocês. Eu não fiz negócios há um mês atrás com advogados também, e eles não sabem, não era fatores cognitivos. Era emocional mesmo, não fiz. Então, é um saco tá perto, é um saco. <risos> de real, é um saco. Então, é até um, pessoal, é tão importante estão falando aqui que eu uso nas minhas entrevistas, não sei se o Celso sabe disso. Eu até, até, até compartilhei com os amigos lá de Minas Gerais, aqueles meus amigos, Celso. De 0 a 10, eu coloco, quando eu tô entrevistando alguém, pessoal, olha essa. Essa eu acho que o Celso não sabe. De 0 a 10, eu coloquei na minha planilha de entrevista, o quão agradável foi conversar com essa pessoa. Porque cara, se eu não aguento meia hora conversar contigo, eu não vou trabalhar contigo, cara. Pesado, hein? Não vou nem a pau. Eu não tô falando para ficar amiguinha, eu só falo assim, cara. Eu, eu usei como um balizador, então assim é muito importante, meia hora tu já quer se livrar do cara. cara. É um saco estar tá, com cara. Então assim, é só você, só uma dica extra aí. Vou continuar então. Então, depois, pessoal, que a gente falou da, da ilusão de conhecimento, arrumou aí a nosso ego, né? E, fe, e viu o efeito Dani Kruger, que você já se viu muito nisso, leu uma página e acha que entende tudo, né? E vê muitos amigos também falando com propriedade do que não entende, a gente entra em outro ponto que eu separei aqui, que é, é reconhecer que precisa mudar. Então, a primeira coisa... Eu sei que é básico, e a gente já falou, vamos falar de básico. A gente precisa perceber que precisa de mudança. Então, você primeiro entender agora, cara preciso mudar. Eu preciso melhorar. A primeira chave básica é essa. Beleza. Depois disso, uma coisa que eu separei é por que você faz o que faz? Só para responder essa pergunta, levaria uma outra live no mínimo, com um monte de argumentação. Mas aqui a gente não tem tempo. Então, por que, que a gente faz o que faz? É o segundo ponto. Terceiro ponto. Primeiro, foi a ilusão de aprendizagem, o efeito da Daniel Kruger. Terceiro, reconhecer o que precisa mudar. E o quarto, que é por que você faz o que faz? Por que eu tô falando disso, pessoal? Porque é incrível como a, gente, como a gente faz as coisas e não tem a ideia mínima do que está fazendo. Então, o cara, o frentista é frentista e ele não sabe por quê. O cara é empreendedor e ele não sabe de fato por quê. O cara virou médico e não sabe por quê. O cara virou propagandista e não sabe por quê. Qual é o impacto disso? Porque quando você não tem clareza por que você faz o que faz, você... você... É você não consegue ancorar os comportamentos de longo prazo que você deveria. Então, por isso que, fica, que precisa ficar muito claro o propósito e por que você faz o que faz. Porque você não vai conseguir acordar às 5 da manhã, você não vai conseguir se afastar dos amigos que precisa, você não vai conseguir fazer o que deve ser feito. Porque você se manter motivado para o longo período, você precisa ter uma clareza de propósito muito forte. E essa é uma coisa, Celso, que até eu acho que eu comentei de outra live, que eu falei com um amigo meu, do Albert Einstein, o cara faz doutorado em aprendizagem pela USP, médico do Einstein, e ele tem um método de aprendizagem também, uma empresa dentro do Einstein, e eu falei pra ele essa dica, eu falei, cara, sabe uma parada que vai impactar muito no aprendizagem dos seus alunos? Ele, o quê? Eu falei, propósito. Ele falou, ah, tá me zoando. Eu falei, não, velho. Se o teu aluno não sabe porque de fato ele faz o que faz, ele deixa de fazer várias coisas por isso, e tu acha que é o intelecto dele. Então, esse ponto de você saber isso ele vai te ajudar, é como se fosse minha mão, ela é a âncora para você fazer as outras coisas. Só deixar um bônus aí, Cleito, que é o seguinte: só para deixar mais claro o que você tá falando, se você acha que a sua grande motivação é grana, cara, desce daí. A grana não é suficiente para te fazer aguentar os piores momentos, tá? Por quê? Muita gente quer ser propagandista, tá, Cleito? Acontece isso na sua área também, muita gente quer ser médico, tá? E não tem essa clareza, cara, ele não vai pagar o preço, porque você não vai ver grana quando você estiver estudando, você não vai ver grana quando você estiver treinando, você não vai ver grana quando você estiver participando de um processo, de um programa de desenvolvimento que vai exigir de você sair da sua zona de conforto e aperfeiçoar. Precisa ter uma raiz mais profunda, por exemplo, porque eu faço o que eu faço, cara, eu sou extremamente apaixonado por ver pessoas tendo sucesso na vida. Ver pessoas crescendo, desenvolvendo, alcançando aquilo que um dia eu pude alcançar também com muito mais dificuldade, porque eu não tive acompanhamento, eu não tive mentoria, não tive pessoas inteligentes ao meu lado, como eu tenho agora, por exemplo, com o Cleiton, me ajudando, e eu também ajudo ele, enfim, toda a nossa comunidade de empreendedores, que cada um tem os seus próprios desafios, tá? Então a gente é muito mais forte quando a gente tem uma comunidade que se ampara e tudo mais. Agora, sem propósito, cara, ou se o seu propósito é muito raso, né? É muito baseado no que você vai ganhar. Você não vai conseguir pagar o preço. Não vai. Vai ficar barato. Entendeu? Você vai chegar na profissão propagandista e você não vai aguentar os primeiros meses. Você não vai aguentar os primeiros desafios. Você vai querer sentar no meio-fio e chorar. Você não pagou o preço antes. Você não se preparou antecipadamente. Você não vai aguentar. Porque você não tem propósito. Posso dar um exemplo rápido desse aí que a galera geralmente ajuda para cacete, meus alunos? Pessoal, porque sim, tipo, isso aqui de tudo que já falar talvez seja a parada mais importante de todas. Assim, eu vou dar um exemplo riscando, que eu é mal de professor. Eu já, eu acho que eu já expliquei até para o Celso, eu faço isso sempre com meus alunos. A parada é o seguinte, ó. Vocês estão aqui no ponto A, tá? Aí um exemplo que eu acho que eu já dei para o Celso, eu acho que ele lembra. Eu coloco aqui. O que você quer, de fato? Qual é o teu objetivo final, de fato? Isso aqui, pessoal, é uma mentoria que eu dou. Eu tenho alguns mentorados. Isso aqui é uma hora ou uma hora e meia para discutir. A gente vai conversar agora em poucos minutos. O que de fato você quer? Porque, cara, a maioria acha que, acha que sabe. O que acontece aqui, geralmente, é isso aqui. ó. Está no ponto A. Aí ele acha que quer B. Acha que quer B. Só que nessa história aqui, ele vem casa, separa, faz o curso, para o curso, reclama, fala da Dilma, Bolsonaro, começa outro curso, começa inglês, alemão, espanhol, muda de cidade, faz mestrado, doutorado. E aqui foi, foram anos da vida e isso não tem nada a ver com o que ele queria. E outro problema, se depois de muito tempo ele chegou, ele não queria B, ele queria C, que estava ao lado dele. Essa aqui é a vida normal, velho. Essa é a nossa vida. Então, por isso que eu digo assim, o frentista não sabe porque ele é frentista, a gente não sabe porque faz o que faz, de fato. Então, primeira coisa, o que de fato a gente quer? Você está aqui, ó. O que de fato você quer? Você sabe isso de fato mesmo? O que de fato você quer? Então, para isso aqui, pra... eu estou resumindo uma, uma mentoria de uma hora e meia, duas horas, né? Então, só para vocês terem ideia. O que de fato a gente quer aqui, eu vou te resumir, que é felicidade no final de tudo. É felicidade, é ser feliz. Beleza! Agora já ficou mais fácil. Mas o que gera felicidade? Aí você pode vir na tua cabeça. Dinheiro, carro, casa, um monte de coisa. Sabe o que de fato gera? Eu estou resumindo. Duas coisas que o Celso sabe muito bem. Que é o quê? Família e amigos. <tos> Segundo a Universidade de Yale, com estudo de mais de 70 anos, 70 anos, pessoal, 70 anos, não é dois anos, 70 anos, Existem duas coisas que geram felicidade longeva, família e amigos. Mas, professor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, vida de propagandista? Tudo. Porque isso aqui, você ter a clareza do que de fato você quer, que é ser feliz, e o que de fato gera felicidade é família e amigos, faz, ajuda você a fazer o que deve ser feito. Ou seja, aqui, o curso, né? Ser um propagandista é um canal, uma ponte para você ter mais do que realmente importa, com mais qualidade. O mestrado, ele pode ser uma ponte para você ter mais do que realmente importa, com mais qualidade. A graduação, a mesma coisa. O ler o livro que eu vou indicar, a mesma coisa. Fazer as dicas, a mesma coisa. Agora aqui, tá o teu amigo que te atrapalha, tá o teu namorado que só te puxa a tua cabeça, fala que você não consegue, tá o teu amigo que só te puxa para frente. Essa galera aqui você passa com trator, por quê? Até meus, amigos, meus alunos sabem, você passa com trator no namorado que diz que você não é capaz. Você não passa nem um minuto com ele, nem namorado, nem amigos. Você passa por cima com o trator. Agora, você, isso leva, você faz com que Leve mais a sério aí do curso aqui do Vida propagandista propagandista, Porque você sabe por quê. O que realmente tem sentido. Então, o que realmente te faz feliz não é o curso, não é o mestrado, e não é o doutorado, e não é 15, 10 mil, nem 50 mil. É família e amigos, mas... Você estudar de maneira adequada o curso, fazer e levantar a bunda da cadeira e estudar às 5 horas da manhã, 4 a 3, como precisa, é, você vai ancorar esse comportamento porque você sabe que é a tua ponte para você ter mais do que realmente importa. Se você for um propagandista, você vai ter mais de amigos e mais de família. De melhor, de melhor qualidade. Se você tem isso aqui numa casa simples, você pode estar tá numa casa melhor. Se você tem isso numa casa, um carro simples, você pode ter um carro melhor. Então, essa clareza aqui, pessoal, salva vidas. Isso aqui, que eu estou te riscando no, no papel. Muitos de nós passando a vida inteira e não entendeu isso aqui, está com 50 anos, 60 anos, com dinheirinho lá em Jureira Internacional, em depressão e se matando. Muita gente fez o inverso. Ele perdeu família e amigos para ter dinheiro. E, e a felicidade está no dinheiro? Não. Aí vira o quê? Um medíocre. Vira um medíocre rico. Que está tá lotado o mundo disso aí. Então, é, é, essa clareza aqui, o que você faz, o que faz, a minha dica é ter esse senso de propósito. Ele vai te ajudar a você levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Se você não tiver claramente o teu senso de propósito, é muito difícil você largar o namorado que deveria ter largado há muito tempo. Você largar, namorado deveria ser largado, você se afastar e queria ser afastado. Cara, a gente não tem tempo para perder. Então, isso vai me trazer mais o que realmente importa ou não? Então, tira e quem te atrapalhar, você passa por cima com o trator <risos> Boa, boa. Cleiton, tá sensacional, cara. A gente queria... Tem, tem alguém perguntando aqui, um, um, foi uma participação maravilhosa, enorme. Perguntando como é. Hoje eu aperto para ter mais lives, né? Então, pessoal, eu sou muito privilegiado mesmo, por estar rodeado de amigos né, e família, também. eu sempre falo da nossa família, da referência que a gente tem, né, do privilégio, e eu quero compartilhar isso com vocês, é o que eu estou fazendo aqui com vocês ao longo dessa semana, é o que a gente tem feito com vocês, a gente está construindo aqui juntos o caminho, tá? e a gente está sendo detalhista, a gente está sendo precioso, tá? então assim, o que é melhor para mim, é aquilo que que faz a diferença, que ajuda a gente a construir o nosso propósito, o nosso projeto, o nosso programa de desenvolvimento. Cara, não dá tempo de falar tudo, a verdade é essa. Mas a gente quer deixar esse gostinho para vocês, a gente quer tirar vocês aí da zona de conforto, a gente quer balançar vocês e mostrar que dá sim, dá sim para chegar lá. Então, olha só, a gente lá no início, a gente precisa lembrar o quanto que a gente já caminhou, está acabando aqui, por isso que eu estou correndo. A gente tem que lembrar o quanto a gente caminhou, a gente começou com crenças limitantes, né? Pensando que ah, é, porque é só mulher, é só homem, é só negro, é só branco, é só. E a gente tá... olha para onde a gente está indo. Olha a consciência, no nível de coisas que nós estamos alcançando aqui, né? com base nessa participação especial. Eu prometi para vocês que cada dia ia ser é melhor que o anterior. Então, quem gostou, curte aí. Quem gostou a part... da participação do nosso amigo Cleiton, muito obrigado, professor. O livro, o livro antes que acaba aqui o tempo. Está acabando aí é já? Trabalho. Acabando. Acaba e volta. Pô. Pra gente terminar. Acaba e volta. Então, vamos combinar. Todo mundo volta pra gente fazer esse encerramento, essa conclusão. O Cleiton vai trazer o livro pra gente e a gente finaliza aí e já dá os próximos passos. Aí. Tem uns pontos bem máximos pra gente falar.